Em um mundo cheio de trapaças e desonestidade, a melhor coisa a se fazer é obter a calma e o silêncio, de modo que isso te permita enxergar aqueles que são os causadores desse problema. E assim, sem muita enrolação, consiga ser preciso em se afastar destes. Portanto, o que irei te ensinar nesse vídeo são maneiras que te farão ser calmo e silencioso para que evite problemas, angústias, erros, e danos que podem destruir os seus planos e até mesmo a sua vida. Por isso, quero aprender agora quais são as 5 técnicas para ser calmo e silencioso, então vamos ao que interessa. Aliás, se puder ajudar já deixando um comentário logo de início sobre o que está achando do canal, ficarei grato. E bom, vamos ao vídeo. A primeira técnica é uma das teclas que eu sempre insisto em falar aqui no canal, pois não controlar a sua raiva parar com que isso estrague qualquer coisa boa que exista na sua vida. Logo, aprenda a não demonstrar a sua raiva com palavras e nem gestos exagerados, pois se for algo que não seja capaz de solucionar o problema, que também não seja o responsável por aumentá-lo e nem trazer assim maiores dores de cabeça. Essa é uma lição essencial para a calma, já que é uma atitude que evitará que você seja imprudente com as suas próprias ações. A raiva é um sentimento corruptível que te faz reclamar de tudo, aumentar o seu tom de voz e exagerar na sua gesticulação enquanto fala, sem levar em conta o potencial que tem de acabar em maus desfechos. E isso, mesmo que você tenha razão, de estar nervoso. E então perceba, por mais que agir dessa forma faz com que você descarregue as energias, não é uma vantagem, porque enquanto você age dessa maneira, outras pessoas observam e tiram más impressões de você. E você sabe o como é difícil construir uma boa reputação para ter tudo manchado agindo desse modo. E então, quando estiver com raiva, faça o favor de se isolar, porque é melhor você não demonstrar nada para ninguém do que demonstrar essa raiva. É melhor ser impaciente apenas consigo mesmo e resolver tudo de outra maneira que não seja a base de raiva do que tratar os outros mal por conta da sua impaciência já que a raiva faz estragos, estragos bem maiores do que o problema que te deixou com raiva. Enfim, se você quer ser mais calmo, não exponha a raiva. Ache outras maneiras de liberar esse sentimento de maneira silenciosa, sem expô-lo para todo mundo ver. A segunda é identificar quais são as situações que te incomodam e te irritam, para que assim possa analisar o que faz você perder a sua paz. E desse modo consiga obter mais consciência de como evitar que essas situações tirem o seu equilíbrio. Por exemplo, vamos supor que alguém está espalhando uma mentira sobre você, e caso decida tirar satisfação com essa pessoa, e pior ainda, caso perca sua paciência no diálogo, você só estará se prejudicando cada vez mais, deixando um espaço vazio para que seja completado com mais mentiras, pois agora, as outras pessoas que presenciaram começam a duvidar, em razão de que se você está tão incomodado com essa história, é porque algo pode ser verdade, o que é exatamente uma das intenções da outra parte. E então perceba, nesse mesmo copo vazio, o que deve ser feito é você deixá-lo por completo, não havendo espaço para que haja uma gota sequer de mentira ou dúvidas sobre você, adotando essa postura de analisar e tomar a melhor atitude. Portanto, quando sentir que está perdendo a calma, conseguirá analisar a situação e evitar o pior cenário desse modo. A terceira é não se importar com os problemas de pessoas que não têm nada a ver com a sua vida. Esse é um grave erro, pois quando você adentra nos problemas de outras pessoas, tentando aconselhá-las ou mesmo ajudá-las em algo, as chances de você ser culpado, caso algo dê errado depois, são grandes e a sua intenção de ajudar a solucionar um problema para outra pessoa criará um novo obstáculo para você. E essa atitude só fará com que os problemas de outras pessoas se tornem seus também. Portanto, está em um bom momento para você ficar em silêncio, ser imparcial, falar o menos possível e ainda se puder, se esquivar disso. Portanto, quando estas te pedirem para solucionar problemas mais complexos, permaneça em silêncio e não se envolva, pois há inúmeras possibilidades de caso você se envolva, tudo dê errado para você. A quarta é caso esteja passando por problemas, permaneça em silêncio e não diga nada a outras pessoas, pois qual a solução? Você atribui a contar algo a alguém que nem sequer entenderá a sua dor. Logo, tenha em mente que tais indivíduos nem mesmo se importam com as suas dificuldades e não te darão uma solução, podendo até mesmo te aconselhar de tal maneira que tornem as coisas ainda piores. Enfim, caso sinta necessidade de ter uma companhia só para poder contar os seus problemas, prefira permanecer só, porque geralmente os outros ou vão sentir pena de você ou vão sentir prazer em ver a sua dor e nisso não haverá nenhum benefício pois mesmo que alguém se proponha a te ajudar e você se sinta confortável com um abraço e palavras agradáveis, no fim das contas, isso não estará solucionando nada, pois a solução da sua dificuldade está em você entender o seu problema e solucioná-lo com as suas atitudes. A quinta e última atitude é fazer uma coisa de cada vez, pois desse modo conseguirá concluir tarefas e alcançar objetivos sem se desorganizar, tentando fazer e pensar várias coisas, ao mesmo tempo. Normalmente, pessoas ansiosas e que desejam passar o carro à frente dos bois são aquelas que se frustram ou se desesperam, com o tanto de coisas que tem para fazer em suas vidas. E por esse fato, elas pensam no que fará amanhã, no que pode dar errado no meio do percurso, nos diferentes cenários, que irão ter um desfecho ruim, imaginando todas essas possibilidades de desastres, a sua mente se sobrecarrega e ela fica ali parada, inerte, com um esgotamento mental e até mesmo físico, sem fazer o que precisam, de tanto se preocupar com o que precisam fazer. Portanto, se você quer ser mais calmo, mais controlado e administrar melhor as suas tarefas, comece por uma etapa de cada vez primeiro lixe tudo que precisa fazer e sem pressa resolva uma atividade por vez e quando estiver efetuando tal tarefa mantenha o foco nessa tarefa e desse modo você será mais calmo e finalizará da melhor maneira as suas atividades com mais qualidade sem dúvidas aproveitará melhor o seu dia espero que essa mensagem tenha te ajudado em algo e se gostou do conteúdo